Bom dia, galerinha. Vamos seguir hoje mais uma vez no nosso caminho para o trabalho. Tan tan tan. Manhã tranquila... Trânsito tranquilo... Tá tão tranquilo que eu até botei a luva. Tinha uma cara que eu não usava luvas. Porque hoje... Que diferença viu? Poxa... A sensibilidade... É toda embora. É até reacostumar... Ou... Oh. De asa, mas escorrega pra caramba, não tem o grip. Também a, a pegada do freio ficou, ficou pior. O aperto da embreagem ficou pior. Tá tudo, tá tudo ruim. Asa, você vem cá. Esse domingo agora eu já conversei com, com o neném a gente vai, a gente vai aprender essa asa. Vai falar com ele, segunda-feira pegar a dele. Papo de Twister. É, o trânsito tá está bem aqui. Ó. me asa dando seta, olha lá, a asa dando seta. É sacana. Muito bem asa, muito bem, muito bem. Obrigado, asa. chega, chega, chega. É deu muita seta. Que maravilha para ter isso aqui. O que, é que está vendo? Hum, tem até medo. Estou sentindo uma treta. É verdade. Ontem já iniciei os preparativos para comprar o escape. aí se não for o Vax tirando, vai ser o, o Vax W1P, que possui o mesmo som, só que tem um formato mais hexagonal. colocar aí um escape esportivo o pessoal começar a ouvir a gente, porque tá demais, né? Eu adorei o sonzinho da, da Lander, de silêncio, porra. É apaixonante, né? mas... É perigoso. estação que eu passo com ela aqui que parte de Z não existia né? <risos> Eu não tenho carro, não tenho teto, se está comigo é porque gosta. No meu ha ha ha ha ha ha ha lepo lepo. É tão gostoso quando ha ha ha ha ha ha lepo. Música do carnaval, hein? As muquiranas liberaram a fantasia as mosqueteiras. me sim que ir lá buscar. Eu, meu brother Cláudia. E aí, vamos brincar esse carnaval. O bloco mais descontraído do carnaval baiano. nariz <coughs> eita eita rapaz deixa me embora viu esse cara é maluco quase mete o, o fundo do carro dele na frente do Duster Que vida boa Que vida boa Sapo caiu na lagoa E aí? Como é que é essa via aqui? aqui? Olha aqui. Hum, nossa. Que bonito. Interessante. Hum. Oh, dá pra sair aqui. Não dá pra ir direto. De Ou oh, essa é lá na frente. Amanhã. É, as luvas já, já melhoraram. Porque ela tava dura ainda, né? Porque quando eu parei de usar, já tomando chuva. E aí o couro deve ter enrijecido. Mas agora ele já tá mais flexível. Ô loura! Fica mais uma loura. trabalhar nisso. É o trânsito de Salvador como poucas vezes eu vi, viu? Tranquilo. Bem tranquilo mesmo. <risos> Porra, a é enorme. Parece o um espelho lá do quarto. Aí eu vou gol. Não tem nem vergonha esse descarado Bom galerinha, esse é o nosso ponto de chegada. Logo nós vamos ficando por aqui. Um abraço para vocês. Quem gostou desse simples e humilde vídeo, dá um joinha. Quem não conhece o canal ainda não assinou, fica à vontade. Temos uma boa frequência aqui de publicações. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.